Oi, águas cinzas, intervenção no filtro biológico. Vamos colocar um pouco mais de areia com a ideia da água passar subsuperficialmente. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Oi, bem-vindos, eu sou o Evandro Sanguineto. A gente voltou a falar do filtro de água cinza, ano passado eu fiz uma intervenção no, no filtro. É, ele... Não, não, não funcionou muito bem. Resolvi subir um pouquinho a paredinha que a gente viu no filtro anterior e agora vamos acompanhar colocar uma camada de areia pra, com a ideia de que é, o efluente passe a atuar né, subsuperficialmente de maneira a eliminar o cheiro. Bom, tá certo e tá errado. <risos> a gente tem uma dificuldade danada de observar a realidade, interpretar a realidade e agir em cima disso para solucionar aquilo que não está dando certo. E apesar de estar trabalhando com, com essa história há, há bastante tempo, a leitura estava correta. É? Se a água está abaixo da superfície, o cheiro diminui ou é eliminado. Ok. Mas eu não estava entendendo e ainda nesse vídeo eu ainda não entendi, que só subir com areia não ia resolver o problema. Eu fui descobrindo e tentando achar justificativas, tentando entender o funcionamento interno do filtro, o que estava acontecendo, e no finalzinho do vídeo eu começo a perceber que as soluções que eu estava encontrando estavam tudo errado mas ainda não entendi isso. Eu só vou entender no outro vídeo. Vamos dar uma olhada. Dia seguinte, aqui é a água do banho. É possível sentir um pouco o cheiro, mas isso deve resolver daqui a pouco. Eu vou colocar uma camada de areia aqui em volta colocar mais brita nesse canto para impedir a saída da areia e vamos observar o funcionamento do filtro. Temos aqui um pouco de brita e qual vai ser a função da brita? Aqui no final eu deixei uma redinha. aqui uma redinha já prevendo segurar a pedra que eu vou colocar aqui e aí para que, que essa pedra? porque eu vou preencher com areia essa parte aqui e a pedra vai funcionar como um, um retentor dessa areia de maneira que só a água saia por ali e caia no segundo filtro. Eu estou trabalhando com areia média grossa, porque eu quero que ela mantenha a possibilidade dos vazios, que é por onde a água vai percolar, por onde a água vai passar. Daqui a pouquinho, com o tempo, essas raízes que estão por aqui, elas já vão ocupar o espaço, vão subir para a superfície e vão fechar todo o sistema, novamente. Quer dizer, fechar não, vão colonizar o sistema novamente. A expectativa que a gente tem ou que eu tenho, é de que a água vai subir, mas não vai chegar até a superfície, ela vai percolar pelo sistema, vai passar aqui pelas pedras e cair do outro lado, vou preparar um pouco de água lá em cima e soltar a água para a gente acompanhar, ok, já liberei a água lá em cima. Pronto, a água já está chegando aqui, por esse tubo eu consigo ver o nível da água. E aí eu sei que ela está subindo e já está chegando, e já está chegando aqui em cima. Lógico, a água aqui, ali dentro do decanto digestor, ela passa por um filtro de brita e aqui nesse filtro está cheio de material também. Então a água demora um tempo até ultrapassar, até passar por todo esse material. Deixa eu mostrar para vocês ali o nível da água e já começa a umedecer a areia aqui ao lado. Então ok, essa água já está cumprindo a função dela, quer dizer, o filtro já está cumprindo a função essa água está percolando pelo material filtrante, no caso, a areia. A areia está seca, então essa primeira dose, talvez a água nem chegue até o final. Ela vai primeiro molhar essa areia, vai preencher os vazios que estão entre as partículas de areia e o excesso dela vai sair ali pelo filtro. Vamos acompanhar como é que está indo. Outro pedaço aqui do filtro que está ficando úmido. Se a gente cavar um pouquinho essa areia que eu acabei de colocar, é capaz da gente ver ó, a umidade. Né? Então está subindo e chegando a areia. Ali, ó. areia bem úmida já. Em alguns pontos a gente começa a ver que o efluente está passando. Aqui também a umidade já começa a chegar. Em outros pontos do filtro a gente começa a ver que a umidade está chegando. Então, olha ali. Ó. A umidade chegando também, então de maneira geral, a umidade começa a se distribuir pelo filtro. Aqui já tem bem mais umidade. Com o tempo, a água vai fazer o seu caminho preferencial. Ela está chegando no, no sistema mais por aquele canto, com o tempo ela vai fazendo o seu caminho e vai fazer uma pequena escavação nessa areia aqui. O processo natural é a mesma coisa que acontece na natureza, no ambiente natural. Olha ali, já temos água, já temos efluente saindo aqui do sistema. A brita está cumprindo a função dela, Aqui, não tem areia sendo carreada. A gente já começa a ver o fluxo da, areia, da, da água. as partículas menorzinhas sendo carreadas. Pô, é muito legal acompanhar essa história toda, viu? Podemos até colocar umas pedrinhas a mais aqui, ó. fazendo às vezes ali de um de um riachinho. Olha só, o fluxo já está aumentando. Então temos aí alguns minutos entre a descarga da água lá em cima e a saída da água do primeiro filtro para o segundo filtro. Aqui desse segundo filtro, essa água vai infiltrar toda, vai ultrapassar as barreiras ali de, de pedra, cascalho e tudo mais. E vai sair por esse. por esse dreno. Que tá aqui do lado. Ela vai sair por aqui. E vai pro brejinho ali embaixo. Pronto. Então é isso. Cheiro nenhum. Porque a água tá passando na subsuperfície e aí o cheiro vai se embora olha o nível da água tá quase transbordando pelo cano então se acontecer de chegar a água em excesso ela vai transbordar por esse caninho aqui e pronto tá tudo bem olha que dá para gente ouvir a água passando chegando Legal? Aqui no biodigestor tem uma parte ali uns 20, 30 centímetros que ficam sem água. Né? Que é para poder receber o fluxo maior de água quando chega. Então tem uma câmara ali 50, 70 litros que se recebe um fluxo maior, ela vai encher e vai saindo aos poucos por aqui. Está aumentando o nível da água, então daqui a pouco ela vai sair, talvez ali por cima. Se for o caso, eu coloco mais um engatezinho de maneira a subir o um nível e evitar que essa água flua pelo ladrão. Dia de lavar a roupa e aí a gente vê que o, o sistema Está trabalhando bem, está saindo água pelo ladrão. Então, o aumento da, da altura do filtro e ter acrescentado um pouco mais de areia acaba dificultando um pouco mais a passagem da água. isso E, e por conta disso, está saindo um pouco do efluente aqui pelo ladrão conclusão vou subir esse fluente é, vou subir esse ladrão para evitar que a água passe por aqui isso deve indicar então que aqui dentro tem uma certa altura onde a água vem como está chegando muita água por conta da máquina de lavar essa altura está aumentando como tem uma resistência muito grande aqui dentro do filtro a água quer subir, encontra resistência, então ela demora mais tempo para fazer esse trajeto. Por isso, ela acaba saindo pelo ladrão que está ali. Maneira de resolver isso, ou colocar um, um pedacinho de cano ali, de maneira a evitar que essa água saia. O que vai fazer com que mais água fique armazenada aqui dentro tá não não tá vindo cheiro apesar da água tá vindo aqui pela superfície eu vou pensar como é que como é que fica isso olha uma quantidade boa de água saindo por aqui legal tudo funcionando bem só a água que voltou a ficar acima da superfície. Então por hoje é isso. Muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei. Compartilha com os amigos. É, e por hoje é isso. Grande abraço e até a próxima.